Bebolinha é de queijo, quase ou menos Delícia, Não, gente, vocês vão escolher bem o que eu não posso comer Oxe, Não pode ter bolinha de queijo, não pode. Descobri há pouco tempo que eu tenho intolerância à lactose o que é isso? Nunca ouvi falar isso Intolerância à lactose, mas achava que só os bebês tinham Não, deixa eu explicar a vocês a lactose é um carboidrato, um dos componentes nutricionais presentes no leite e seus derivados. Ela é formada pela união de dois carboidratos mais simples, chamados monossacarídeos, a glicose e a galactose. A união de dois monossacarídeos, através de uma ligação glicosídica, forma um disacarídeo. Portanto, a lactose é um disacarídeo. A maior parte das moléculas digeridas dos alimentos, como também a água e sais minerais, são absorvidas no jejuno, que é a poção inicial do intestino delgado. O epitélio desse intestino, que é composto por vilosidades. A digestão e a absorção dos disacarídeos ocorrem no topo das vilosidades, mas especificamente nas microvilosidades dos enterócitos maduros, que são as células que revestem todo o intestino delgado. O material absorvido atravessa a mucosa e atinge o sistema sanguíneo e é levado a outras partes do corpo para ser armazenado ou sofrerem outras modificações químicas, variando este processo de acordo com o tipo de nutriente. Quando uma pessoa sadia ingere o leite e seus derivados, que são alimentos que contêm lactose, há uma interação entre a lactose e uma enzima chamada lactase, que está localizada nas velocidades do intestino delgado. A função da enzima lactase é hidrolisar a lactose, ou seja, ela utiliza a água para quebrar a molécula de lactose em seus dois monossacarídeos constituintes, glicose e galactose, pois só assim serão absorvidos pelo organismo. Esses monossacarídeos são substâncias muito hidrofílicas e muito grandes para atravessarem a bicamada lipídica das membranas biológicas. Assim, para atravessar essas membranas, elas precisam ser carregadas por proteínas transportadoras. Porém, com a avançada a idade, algumas pessoas começam a produzir pouca enzima lactase, o que faz com que o intestino diminua sua capacidade de digerir a lactose. Isto é o início do processo de desenvolvimento da intolerância à lactose. Quando há deficiência da lactase, mesmo que parcial, as moléculas de lactose que não forem hidrolisadas e permanecerem intactas no intestino delgado, atraem água para a região a lactose não absorvida passa então para o intestino grosso. No intestino grosso vivem bactérias que podem utilizar esta lactose que chegou ali como fonte de energia através do processo de fermentação. A presença nesta região da lactose e dos produtos do metabolismo bacteriano da lactose dão origem a dores, edemas, flatulência e diarreia, o que acaba comprometendo também a absorção de outros nutrientes. Os sintomas são náuseas, dores abdominais, diarreia, desconforto e gases. Veja bem, em pessoas normais, a lactose é quebrada e absorvida antes de chegar no intestino grosso é justamente a presença da lactose no intestino grosso local onde ela não deveria chegar o que causa todos os sintomas como já mencionamos o intestino grosso é habitat de algumas bactérias que podem usar a lactose para fazer fermentação lática o que além de gerar energia para elas produz também ácidos e gases esses gases produzidos pela fermentação bacteriana da lactose são liberados voluntariamente ou não são as chamadas flatulências, que é um dos sintomas. A lactose que não foi absorvida e alguns produtos gerados quando ela é utilizada durante a fermentação bacteriana resulta em um aumento de concentração de solutos na luz do intestino. Esse aumento de concentração atrai água por osmose das células para a luz do intestino. O resultado disso é outro sintoma que aparece quando pessoas com intolerância à lactose se alimentam com este sacarídeo a chamada diarreia osmótica, que provoca grande perda intestinal dos líquidos orgânicos. Pois é, menina. Metade da população mundial não consegue digerir direito à lactose. No Brasil, isso afeta mais de 58 milhões de pessoas, 30% da população. E o pior é que muita gente nem sabe. Nossa, muita gente, viu? Deixa eu ver se eu entendi. A intolerância à lactose é um distúrbio metabólico. Não tem cura, mas a maioria dos sintomas pode ser controlada por dieta. Você pode substituir alimentos abaixo de leite por alimentos base de soja. É isso mesmo, É importante entender também três situações diferentes com relação à lactose: a intolerância, a alergia e a sensibilidade. A intolerância é uma reação adversa que envolve a digestão ou o metabolismo, que é o meu caso. A alergia é uma resposta do sistema imunitário ou componentes alimentares, geralmente proteínas, e é quase que exclusivamente limitado aos recém-nascidos. Já a sensibilidade evidencia-se numa resposta normal. Por vezes ela é bem semelhante à reação da alergia. Agora sim eu entendi tudo! Eu também. Agora vamos ver pergunta tá para comer, porque eu morrendo de fome. Thanks.